A vida é feita de histórias, vamos conhecer um pouco da história de Juliano, morador aqui de Gonçalves, no Alto da Mantiqueira, pertinho de casa. O Juliano vai contar, mas ele trabalha com madeira, tem uma madeireira e é carpinteiro também. E está atendendo o pessoal que está chegando de fora para morar na Mantiqueira. Muita gente chegando para morar aqui na Mantiqueira. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas histórias. Mas antes disso, gentileza. Dá um joinha, um like, um gostei. Clica aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha com os amigos para gente esparramar essas histórias por aí. Feito? Então clica aí. Vamos conhecer Juliano. Bom, eu... Sou nascido aqui, já fui morar em várias cidades, foram 17 cidades ao total, trabalhei no Banco do Brasil. Oh, legal! E sempre voltei, voltei para a origem, né? Trabalhar meu pai em é marceneiro, voltei para trabalhar com marcenaria. Tenho a marcenaria minha hoje há 12 anos, tenho uma madeireira. E estamos aqui né, no sertão do Cantagalo fazendo o serviço aqui do Irã. Tá, muito do que a gente está vendo aqui então é trabalho que, que você está desenvolvendo aqui agora. Isso. Deck, uma parceria que teve uma outra equipe de, de carpinteiros de fora E o resto Sim. a gente está fazendo aqui Escada, deck, tá. os móveis, gabinete E tudo. você estava me dizendo O povo, tudo está vindo, muita gente de fora aqui para a Mantiqueira né? O que, que eles vêm procurar? O que é que eles encontram aqui? Qual a dificuldade que vocês estão tendo para atender esse pessoal? É, eu acredito que todo mundo venha buscar a paz que tem aqui A, a natureza e, e nisso falta, é muita gente vindo e falta mão de obra em todos os setores, falta é, infraestrutura da própria cidade. Eu acredito que com parcerias, com organizando, mas aí ninguém tem, não, não consegue esperar, né? Tudo tem que ser no, no tempo de cada um. Então a cidade Sim. vai virando um aglomerado que está sendo ruim a princípio. Uhum. É bom economicamente, mas ruim porque está é uma, é uma, sendo construído muito rápido. Então a cidade não acompanha a evolução da quantidade de gente que está vindo para cá. Acaba faltando mão de obra especializada, começa a complicar um pouco as coisas. É, até ajudante é difícil de achar, um, um ajudante geral, qualquer coisa, qualquer uhum. mão de obra você não está tendo. Você vai nos depósitos, os depósitos precisam de mão de obra para atender, para ajudar a atender administrativo... É, tá, tá tudo, cara. E eu acho que todo, todos os comércios passam por isso. Tem um cara do um, um restaurante, às vezes demora para achar alguém que trabalhe para ele. Hum. Não sei se em todas as áreas, mas na minha eu sei que todo mundo fica aí na correria para ter mais mão de obra e não tem. Sim. É, aí acaba vindo mão de obra meio desqualificada, bastante desqualificada e o serviço sai, sai corrido, sai mal feito. Então tem esses detalhes aí que a gente espera que isso melhore com, com o tempo. Você tá, me contava que o pessoal que está vindo para cá Vem com essas ideias é, Mais de, de ecologia de, de construir De maneira mais integrada É isso mesmo, se eu entendi bem? Isso, eu acredito que sim Porque eles não querem viver a mesma coisa Que vive lá em São Paulo né? eu Acho uhum. que aqui tem que ter essa integração com a natureza Até o orgânico cresceu muito aqui Essa questão de bioconstrução Não tem muito aqui Mas uhum. é... Acredito que tenha acontecido, porque também a gente não consegue ver tudo, né? São muitas obras, deve ter umas 300, 400 obras aí acontecendo em Gonçalves e a gente não consegue saber o que está que sendo feito exatamente. Olha só, uma terra de oportunidades nesse momento, Gonçalves. Com certeza, uma terra de oportunidades. 300, 400 obras acontecendo ao mesmo tempo numa cidade. Quantos habitantes tem no uh, ah, município? que assim, entre vera, veranistas e moradores mesmo, uns de 10 a 15 eram cinco antes da pandemia, cinco, seis, <risos> lá. Eu acredito, né? Não tem tá. números exatos, mas Sim. a gente faz uma... Então, da pandemia uma... para cá, dobrou, quase triplicou? Eu acredito que do... mais que dobrou. Hoje em dia, você não conhece quase ninguém na rua. é Muita gente diferente. É... Antes, para onde você estava, você conhecia todo mundo que estava ali, né? Agora não conhece Para vocês aqui, Juliana esse embate cultural, né? Porque muita coisa está mudando, né? O pessoal que vem vem com uma cabeça muito diferente do, do, da cultura local. Você dizia, por exemplo, que seu pai fazia carro, faz carro de boi ainda. Faz carro de boi, né? tem carro de boi. Então, tem muito da, daquela história do, do cotidiano de, de matar um porco, fazer, sim, né? isso de, de cuidar da família e tudo mais. Sim. Mas todo o pessoal que está chegando, está chegando de grandes centros urbanos. né? De grandes centros São urbanos. Paulo, Belo Horizonte, sim. Rio de Janeiro. E, e, Dá um, um, um embate aí de, de culturas? Dá. Como é Infelizmente isso? Infelizmente dá, porque eu acho que é, é uma opinião própria minha, é minha, né? Então, assim, eu acho que a pessoa chega aqui e quer que tudo seja do jeito dele. E Não funciona. Ele não pode... Sim. Então, muita gente critica a questão do carro de boi, que está judiando os animais, mas nem sabe que esses bois são bem mais tratados que um que vai para o abatedor, né? Ou... Ou o cara anda a cavalo, a gente vê várias críticas de alguns pessoas que já são moradores daqui, que vieram de fora, uhum. que criticam esses, essa questão dos animais, vamos dizer assim. Então, é, criticam, é. mas nunca viveram isso, né, porque nunca não faz viveram. parte da cultura deles. Exatamente, nunca viveram, mas acho isso meio absurdo, né, vamos dizer assim. mas não Sim. são todos, são bem minoria, né, Sim. e eu acho que em qualquer lugar que você está, você respeitando o seu próximo, a, a opinião dele, dá para se viver muito bem, né? Uhum. Cada um tem uma opinião, tanto política quanto de futebol, quanto de... Cada um tem o seu time, do coração, Sim. de religião, de sexualidade, qualquer tem a sua opção. Mas uhum. se um respeitar o outro, eu acho que dá para se viver bem. Tá. Você acha que essa integração aí do povo de fora com o povo daqui tá, tá indo bem ah, ou ainda está tendo muita rusga? Não, sempre tem, sempre vai ter. Sim. Eu acho que não é um problema. Eu acho que essa questão de de ter um, um embate é bom para todos, uhum. né? mas não pode ter uma maioria muito forte de um lado quanto uma minoria muito forte de outro. Sim. Mas eu acredito que isso não aconteça aqui ainda, não. Eu acho que o legal é ter esse embate justamente para os caminhos opostos entrar num caminho mais centrado, ali, mais central, para ter uma. É o tal da integração, né? Ah, o rural, o rústico, o caipira também viver um lado mais tecnológico, mais. De conhecimento, né? Então, uma pessoa que lê 20 livros não tem nem como debater com o caipira, no assunto do caipira. Uhum. E o caipira não vai debater com, com um cara PHD alguma coisa. Né? Então assim, essa integração vai, vai ser bom para todos, eu, eu acredito. Desde que todo mundo queira isso, né? Ah, queira porque se não julga... quiser não, não adianta, não né? adianta. É. É, é doutor, mas não quer fazer nada em prol de. Então, assim, eu acho que tem que ter essa integração, sim. Se todo mundo quiser, ela vai ser uma, uma ótima cidade no futuro. Que grande dica você daria para o pessoal que está que vindo para cá com a ideia de, de morar, de, de viver por aqui? Bom, eu ou acho que... Ou que grande alerta você daria, ou sei lá. É, a dica que eu dou é a pessoa... É, tentar se integrar no meio, é, tanto na cidade quanto porque aqui em Gonçalves tem um negócio dos de dentro e os de fora. Sim. Os turistas, Sim. daqui. <risos> então sempre. Já está integrando, né? Já tem Sim. muita gente daqui até que casando com gente de fora. Ah. E, então assim, é, eu acredito que, que para você vir respeitar a opinião de quem está aqui ou de quem até já veio para cá. E tentar equalizar isso tudo. Hum. É, o grande alerta é a questão da, depra, da depredação maior, porque quanto mais gente vem, mais uhum. lixo se produz, mais água, contaminação. Então assim, tem que ter uma questão ecológica, olhar uma questão ecológica, né? não só financeira, porque vai abrindo condomínio, vai abrindo tudo. Então tudo isso tem, não tem infraestrutura correta para tudo isso. Sim. Eu acredito que a água no futuro pode vir faltar porque assim, a... já diminuiu muito. É, e, é e nós estamos aqui usando. numa região lá, estamos no alto, né? A partir daqui que a água vai descer, e a água tem que descer limpa, né? Sim, além de estar limpa, tem que descer, né? Tem esse que é o descer. Porque não é, é todo mundo usar é. aqui em cima e lá embaixo não sobrar água. Sim. Então é uma questão que eu acho que isso é um, é um alerta, eu acho que é a questão mais importante assim, né? tá uma das coisas que eu aprendi, eu saí de cidade grande, fui morar em cidade pequena, e aí, com o tempo, a gente vai aprendendo. É, o pessoal que vem de fora sabe muito, mas não sabe tudo, né? Sim. E a, e sabe bastante coisa, sim. mas quem está aqui no lugar sabe muita coisa. Quem conhece o lugar é quem está aqui, né? Sim. Então, se está se vindo, é, talvez essa integração mesmo seja interessante. Venha com um pouco mais de humildade. Sim. Porque tem muita coisa para aprender, com né? certeza, não com é certeza. só e a gente chegar a querendo ensinar, tá né? Também, é. né? São coisas diferentes Sim. e eu acredito que vai ser, essa integração é importante. Legal, Juliano, muito agradecido. Você quer deixar um recado aí para o pessoal? Ah, eu, o recado que eu deixo é venha, curta <risos> e e, e te contrate. <risos> essa é uma consequência. Né? <risos> é, legal. Alô, filho. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Legal, né? Prosa boa com o Juliano, super simpático ele. A gente se conheceu ali rapidamente entrosou uma prosa legal. Primeira vez que ele grava um vídeo, estava meio preocupado, né? É assim mesmo. Mas aí, então, beleza. Já deu o like? Já clicou? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou com os amigos? Se não fez nada disso, faz agora. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.